Bolsonaro foi no enterro da rainha se ele não é correr. Olha gente, ontem eu fui na feira, na cidade, tinha uma velha lá fazendo campanha pro Bolsonaro de graça. Ela falou assim, eu tô fazendo campanha pro Bolsonaro de graça. Eu pensei em contratar ela para encarpir meu quintal pelo mesmo preço. <risos> Ou eu ia pagar gramado Aí ela falou pra mim, vamos cair, fazer campanha com Bolsonaro de graça também? Falei pra ela, olha. O ano passado ele contratou um rapaz pra dar uma facada nele. Avisa ele que esse ano se antes ele precisar de um pra dar um tiro na cara dele, eu também vou de graça. Pobre oh! que apoia Bolsonaro deve ser praticante de algo Tem que chicote nas, nas costas. Mulher que apoia Bolsonaro deve ser mais do que sei lá. Bom, olha. Olha. Bolsonaro perdendo os votos do crente, ele resolve falar que é católico. Chegando na igreja, ele ajoelhou nos pés de São Jorge, xingou a nossa senhora parecida, chamou o padre para fazer a rachadinha na caixinha de doação. E a... E ainda Leonardo tá fazendo campanha distribuindo Viagra Mas é só pros bolsonaristas Os petistas é pra continuar a brocha Olha, meu vizinho aqui é bolsonarista Minha mulher já empuxou cinco vezes só essa semana O moço que tava fazendo a campanha distribuindo os Viagra Chegou na minha casa e falou Caipir, você vai botar em quem? Aí eu falei, é Lula? Ele falou, ah, aqui é Lula, ó, pra você não tem Viagra aí, não. É a última vez que eu tô mandando Viagra aqui pra você. Vai pedir pro Lula. O Viagra do Lula é pra uso pessoal dele. Ele não vai ligar. O Bolsonaro foi lá na minha cidade e falou pra mim, ô oh, Caipira. Bota em mim que eu baixei o preço da gasolina. É que eu tinha falado pra ele que eu sou homem de charrete. Acho que ele entendeu que é charrete. Ele falou também que baixou o preço do whey protein. O pessoal tá comprando whey protein misturando no meio do milho para dar pros galos. Olha, aqui não se chama briga de galo, não se chama mais. Aqui é torneio UFC Gran Cheiro. O galo tá aparecendo o um, um, um chate Aí ele falou também que baixou o preço do jet ski. Agora é 80 mil. Mas ninguém quer ter 80 mil, nós vamos continuar remando a canoa mesmo. E para você que gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e muito obrigado.